Fala, galera, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área. Nós estamos aqui com a Mariana Lanzoni, que passou no concurso do TJ Rio de Janeiro. Mariana, seja muito bem-vinda. Como é que você está? Eu estou perplexa, extremamente feliz. A ficha está caindo ainda. O que você estava fazendo quando você recebeu a notícia final de que você havia passado? Eu estava na minha casa no meu horário de almoço do trabalho e aí ia sair né a lista da a, a final de aprovação e eu tava ansiosa eu tava até com medo de olhar né aí quando eu olhei eu olhei várias vezes para ver se, eu, se era aquilo mesmo se não tinha nada errado mas era aquilo mesmo e aí eu fiquei um pouco em estado de choque sem acreditar mas depois eu fiquei eufórica fiquei feliz demais a ficha já caiu, tipo, caramba, eu vou ser chamada, vai dar certo e tal, ou tu tá esperando ainda a nomeação, como é que tá? Eu tô esperando, na verdade. Eu acho que eu só vou ter noção disso que aconteceu, que tá acontecendo quando eu receber a convocação. Então, no o termo de posse lá, tudo direitinho e tal, é legal, é legal. É uma experiência Sim. única na vida. Tu já passou em algum outro concurso, Mariana? Já, já passei. Hum, conta, é... conta essa história, então, é, eu sempre quis concurso, né, desde quando eu estava na faculdade, é, no segundo período, eu já tinha falado, já tinha decidido que queria ir para psicologia jurídica, de alguma forma, depois que eu formasse. E a melhor forma de eu conseguir isso, seria através de concurso, né, é, quando eu formei, eu fiquei um tempo sem trabalhar, e depois é, eu comecei a usar para um concurso de uma prefeitura, não passei, Vi que eu tinha estudado de uma forma que não era mais adequada para concurso. E tentei um segundo concurso, que foi esse que eu passei, que é onde eu trabalho agora. Que é um concurso de uma prefeitura, que era perto da cidade onde eu morava. Faz mais ou menos uns dois anos e meio que teve essa prova. E eu fui convocada, vai fazer dois anos. Né? E aí, depois que eu fui ficar sabendo do Tribunal de Justiça do Rio, e era a minha oportunidade, aí eu caí de cabeça, né? O que, que te atraiu no concurso da, do TJ Rio de Janeiro? Porque tecnicamente falando você fez só dois concursos até agora. Por que, que você almejou um negócio tão alto, tão grande? Porque quando eu consegui passar nesse, que foi relativamente disputado, é, porque o salário era bom, para a região e tudo, eu vi que eu poderia conseguir. Eu adquiri uma autoconfiança e eu só fui, né? Só fui. E, também tem a questão do, do, de ser, né, uma atuação que me atrai muito, apesar de eu não ter tido experiência ainda na área jurídica, mas é que nem eu falei, eu sempre almejei, desde a faculdade, eu tive uma experiência muito boa na faculdade, é, com a professora que eu tive, com a forma que é, que a, é a psicologia jurídica mesmo, e eu me apaixonei. Então, dentre esses vários outros motivos, foi isso que eu vi né, no TJ do Rio. Eu fico muito feliz, Mariana, em você falar que você teve uma boa professora de psicologia jurídica. Tive. Qual o nome dela? Vamos mandar um abraço para ela. Foi ela que te inspirou. Ela que me inspirou, Leila Guzmão, E ela Nossa. é maravilhosa. Eu ainda tive contato com ela, depois que eu formei e tudo. É, me inspirou mesmo. E eu ainda não tenho essa notícia. para ela já? Ainda não, vou falar com ela. Já mando o link do vídeo depois. <risos> com certeza. A gente encontra muita muita gente falando, até em algumas entrevistas, alguns alunos falaram isso, que às vezes a experiência na faculdade não é tão legal. E aí eles Sim. têm um contato bom com a psicologia jurídica, participando de fóruns, estudando para concurso, acompanhando colegas, assistindo vídeos no YouTube. E aí, ah, então isso que é psicologia jurídica, não foi aquilo que foi passado na faculdade. É um pouquinho complicado isso. É... Sim. Durante a faculdade, tu não foi para outra área, organizacional, clínica, tu queria, desde o segundo semestre, jurídica mesmo? Jurídica mesmo. E eu sempre tive interesse pela clínica também, né? É, e hoje eu atendo clínica também, atualmente só online, mas sempre quis. Essas duas áreas foram as que mais me atraíram. Não que eu nunca tivesse visado outros também, né? Atualmente eu trabalho na área da saúde, é, trabalho ah. no UNAS, e eu gosto muito da saúde, eu gosto ah. dos é, eu acredito na psicologia no SUS, também é uma uhum. área que eu gosto, mas o meu sonho maior ainda era essa outra área. Tá lá. Quais foram os maiores desafios que você teve para passar nessa prova do TJ Rio de Janeiro? Nossa, eu tive todos os desafios possíveis. É, eu tive dificuldades financeiras, eu trabalhava né, e cuidava da minha filha sozinha em uma cidade que morava só nós duas, né? Ah, quantos então, anos eu tenho? Ela, hoje ela tá com 10, na época que eu comecei a estudar, ela tava com 7, 8 anos, mais ou menos. E, e era difícil, né, porque eu tinha que conciliar o trabalho, a maternidade sozinha, uau, e os estudos ainda. E aí veio a pandemia, e deu aquela desanimada, mas eu não parei, né, é. A pandemia foi um desafio muito grande também conseguir continuar estudando, porque muita gente falou que não ia ter mais concurso, amigos uhum. próximos falavam, ah, você está estudando à toa, você vai ver que não vai ter nada e tal. E cada vez que alguém falar isso eu ficava com raiva e estudava mais. <risos> é, e te, teve o desafio também de eu ter mudado de cidade, ter começado uma vida nova novamente. E em outro emprego, né? Então, assim, todos os desafios possíveis eu passei. O que, que não teve na tua vida? Porque teve pandemia, teve a questão maternidade, que é, um, é digamos assim, é um plus. É, mudança de cidade, dificuldades financeiras. Uma coisa que você não falou, uma banca cebosa, que a prova do TJ em Rio de Janeiro foi hum, bem complicadinha. O que, que não teve? Então, não teve nada que não teve, né? Na verdade, é, foram esses dois últimos anos, que foram os anos que eu estudei, foram anos muito difíceis para mim. E a prova foi muito difícil. Foi. Muito difícil. Assim, tinha coisa lá que eu sabia que, por mais que eu poderia ter estudado um mês a mais, não ia mudar o meu rendimento na prova. Sabe? Exato. É, Maria, e por que você não desistiu? Eu não desisti porque eu não queria que no futuro... É, eu olhasse para esse momento e arrependesse de não ter tentado. É, e também porque, eu acredito, né, igual eu falei, eu acreditava que eu ia conseguir, eu acreditava que eu poderia conseguir, e se não fosse nesse, seria em outro. E era uma oportunidade que eu não sabia quando é que eu poderia ter de novo. Então, quando eu pensava em desistir, porque a gente pensa, né? Às vezes em desistir. Eu já pensava em um motivo para continuar. Então, às vezes, eu até colocava post-its com algumas mensagens na, na minha parede de estudos, no meu espelho. É, tem um post-it mesmo que eu escrevi, que foi de um final de uma aula sua, você lendo o relato de uma pessoa que passou no concurso uma vez, que falava bem assim, é, quando se tem um objetivo firme, as dificuldades impulsionam o caminhar. Né? Então, cada vez que eu tinha vontade de existir, eu já pensava, um ou dois ou três motivos para mim poder continuar e continuei e que valeu a pena né eu, eu fico muito feliz e satisfeito em ver que o serviço público tá ganhando uma pessoa com a cabeça bem limpa e bem saudável porque essa postura que você tem que é, leva as adversidades para um ponto de transformação para ganhar uma vantagem lá na frente é, é rara é rara eu quero saber hoje em dia o que que te para Mariana nada porque você conseguiu você conseguiu, foi uma concorrência gigantesca, numa quantidade assim, absurda de psicólogos inscritos, uma quantidade também não foi lá fazer, uma prova bastante difícil, e, e acho que, principalmente, equilibrando os pratos. Porque, Mariana, tu competiu com pessoas que vieram do último concurso, que não passaram no último concurso e continuaram estudando sem parar. Tem, tem alunos nossos aqui do Psicologia Nova que estão nos assistindo, estão estudando há 10 anos já, fazem todos os tribunais do Brasil e que não conseguiram chegar lá. Qual que tu acha que foi o grande diferencial? Ah, persistência. Eu acho que é muito difícil você ficar muito tempo é, numa, em um objetivo, em uma missão, sem desistir, sem cansar. É, é difícil. Tem pessoas que começam, ficam dois, três, quatro meses e param, aí depois voltam de novo e eu fui muito, muito persistente, né, e para mim não era só uma prova, um concurso, era a realização de um sonho na minha carreira, né, e, e saber que você pode realizar um sonho, assim, que está ali, a possibilidade na sua frente, ah, isso dá força para gente, né. Eu Fico tudo arrepiado aqui, nossa, não, e, e até porque está chegando o dia das mães, como foi Sim. conciliar a maternidade com os estudos? Foi difícil, porque é, nós mães, nós nos cobramos muito, né? Então, às vezes, eu sentia que eu estava dando pouco tempo para minha filha, passando pouco tempo com ela, mas eu sabia que no futuro, ela ia entender isso tudo, né? Então, estar numa cidade que eu não tinha família, não tinha um suporte social, não tinha né, ninguém, assim, inicialmente, e cuidando dela sozinha... Foi bem complicada, porque toda a atenção que ela tinha era minha. Né? Tudo dependia só de mim. Então, foi bem difícil, só que, por outro lado, também, saber que eu poderia fornecer uma vida melhor para ela, também me motivava, de certa forma. Né? Então, mesmo que foi difícil, também teve a parte que é motivadora. Ela foi companheira, tipo, conseguiu entender e tal? Como é que foi isso? Consegui entender. Eu falava, olha, filha... É, mamãe está é, tá estudando agora, né? depois a gente conversa, depois a gente brinca, e é para a gente poder morar numa cidade melhor, para a mamãe conseguir um emprego bem bacana, bem legal, e a gente vai poder passear numa cidade nova e tudo, então, eu até que, que fazia acreditar, é, fazia ela entender, na verdade, dessa forma. E ela tá, então, ela tinha cobrança também, em relação a você? Tinha, sim ela já Como chegou a falar, nossa, você estudo muito, mãe. <risos> é, é Mariana, você percebe que você, é, sem precisar ter falado tanto para ela, você tu educou sua filha com um dos maiores modelos que a gente tem é, no sentido de mudança de classe social, de entrada no serviço público, de conquista de um sonho. Ela viveu isso, eu acho que você Sim. deu esse grande presente para sua filha. Sim. Isso ela vai guardar para sempre, eu tenho certeza absoluta disso. E acho que todas as mães que estão nos assistindo em casa, elas têm que pegar aqui não só o exemplo da Mariana, mas de todas as mães que a gente entrevista aqui. Tem algumas mães que falam, nossa, é, minha filha de um ano estava chorando no quarto lado, sabia que não era aquele choro de fome, porque tem que identificar o choro. Ainda assim, eu deixei lá, chamei o marido, quando tem, Ai, vamos cuidar e tal, eu vou ficar aqui estudando. É muito complicado, acho que para nós homens ter esse tipo de... de, de... Primeiro, essa atenção dividida para lidar com a situação já é difícil. Mas, enfim, fica aqui sempre os parabéns, Mariana. Acho que você está, sei lá, uma das melhores entrevistas que a gente já fez aqui no Psicologia Nova, esse nível de inspiração. Obrigada. Bom, vamos voltar aqui para o nosso roteiro. É, como é que você conheceu a Psicologia Nova? Ah, foi bem interessante como é que eu conheci a Psicologia Nova. É, quando eu estudei para os dois primeiros concursos que eu falei que eram de prefeituras, né, que um eu não passei, o outro eu passei, é, eu estudei por, por mim mesma, só que eu vi que, que não era a mesma coisa, né? É, e aí eu comprei um curso para estudar para o Tribunal de Justiça, um curso, um curso completo, e eu gostei, só que a parte de psicologia me deixou muito a desejar, porque parecia que eu estava aprendendo algo que me foi ensinado na faculdade, e eu não queria aprender algo acadêmico, eu queria aprender a fazer a prova, né? eu queria aprender a estudar com a prova, Exato. E a, até que me colocaram num grupo de Psicologia Nova, né, de Minas Gerais, e você começou a divulgar, na época, eu acho que era um curso de quarentena, de correção de prova, se eu não me engano. É, durante a pandemia. E, assisti de todos os professores, né, da, da Monique, da, do, da Gabi tudo. Da Gabi, do e Hugo, eu... da Rayane sim e a gente que que galera sensacional <risos> gostei bastante e era aquilo que eu queria né porque queria saber o que que caía como que caía como que resolvia e tudo e aí foi psicologia nova dessa forma e depois comprei o curso né que fez toda a diferença na minha vida e agora tá aqui. é uma é, eu falo isso bastante você já me ouviu falar isso 200 vezes a pegada para concurso é diferente da pegada de faculdade não, não dá totalmente pra Mariana, e você, provavelmente, se fantasiou. Todos nós, humanos, quando estamos lá chateados, com vontade tá, de a gente fica fantasiando sobre como é que vai ser o trabalho depois que a gente passar. Na tua cabeça, como que vai ser o trabalho no TJ Rio de Janeiro? Nossa, é, eu pensei nisso e é bem, bem difícil de falar, porque, de certa forma, eu não faço ideia <risos> também, porque é uma coisa nova para mim. É. Vai ser bem desafiador, vai ser tudo novo, né? Mas eu acho que vai ser um trabalho sério, né? Bem responsável. E eu estou com uma expectativa de que eu vou gostar, né? Bastante. Eu sei que todos os lugares têm suas dificuldades, né? Uhum. É, há um, um certo tempo para adaptação e tudo. Mas eu tenho uma, um, um sentimento, assim, de que eu acho que eu vou, vou gostar. Vou me dar bem. Não, eu torci. O TJ Rio de Janeiro é um dos tribunais que mais inovou nos últimos anos. TJDFT, TJ São Paulo TJ Rio de Janeiro. Tem tido uma oxigenação absurdamente alta. E eu converso com a galera que passou no último concurso, que foi lá na nossa, e aí, caramba, você está fazendo isso? Que legal e tal. Eles mandam PDF às vezes publicações de coisas que estão sendo feitas lá dentro. E eu espero que daqui a mais alguns anos você seja essa pessoa. Que... Pô, Alisson, olha só que legal, um evento nosso que a gente está fazendo aqui na área da psicologia, divulga aí no Psicologia Nova, de boa, a gente divulga assim, temos o maior orgulho disso, porque, é, como eu digo sempre, a gente precisa, como servidor público, ter essa cabeça mais adaptativa, mais limpinha e tal, e não, não esmorecer. Você já passou por um negócio que era para ter te deixado louca, Mariana. Estudar concurso <risos> um público é um açougue muito grande, era para ter quebrado você, para você entrar no concurso e dizer... Agora, eu sou servidora pública, não vou trabalhar, não vou fazer absolutamente nada. E eu não, não é o que eu estou vendo. Eu estou vendo uma pessoa feliz, realizada, já por ter chegado até aqui, claro, que ainda tem 35, 40 anos de trabalho pela frente. É, e eu desejo isso, que você leve essa energia toda para mudar as coisas lá dentro. O serviço público Sim. é muito demorado para mudar, mas muda, dá certo. Sim. E é, Para quem está nos assistindo, acho que para Mariana, não. Eu não preciso mais disso, não. Mas uma coisa que eu gosto de falar sempre é o seguinte, chega uma hora que a gente está estudando tanto, tanto, tanto, está no nível tão bom que não somos nós mais que escolhemos o concurso, é o concurso que nos escolhe. Então, se a Mariana não tivesse passado o TJ Rio de Janeiro, provavelmente teria passado no próximo, no próximo, no próximo, porque ela já estava num ponto de bala muito grande. Aposentou as chupeiras, Mariana, vai estudar para algum concurso? Então, é, antes de sair né, o resultado do TJ, ser assim, homologado do Rio... Eu fiz o do, de São Paulo, hum. é, acredito que eu fui bem também, e vou fazer o do Distrito Federal. Mas a minha meta agora é de tentar tribunais federais. Massa, massa. Pode, né? não vou... Agora pode. Está bem muito bom. E é bacana, é bacana ver isso. Tu fantasiou, imaginou como é que seria a nossa entrevista quando você estava estudando? Fantasiei, claro. Me conta um pouco. Hã? Me conta um pouco, o que você imaginava? Então, é, eu imaginava como se fosse algo tão distante de acontecer, né? Assim, e vi, eu assisti várias entrevistas, e entrevistas que me motivaram muito, inclusive, né? É, até as histórias dos professores de psicologia nova também me motivaram. E eu pensava assim, ah, eu quero, se eu tiver a oportunidade de fazer essa entrevista que de alguma forma eu também consiga motivar alguém, né? Talvez uma mãe que é solteira também, que já passou pelas... ou passa pelas mesmas coisas que eu passei, que eu passo. Foi isso que eu imaginei, né? Mas parecia algo tão distante, assim. Está aqui realizando agora. Bacana, Sim. É bacana, bacana isso. Uh, Mariana, como que você estudava? Como é que você pegava o material? Vídeo, PDF, mapa mental... Post-it, o tipo, que, que você fazia para estudar? Uhum. Eu fiz... Eu tive que, que ser um pouco criativa, porque eu não tinha muito tempo, né? Por causa da maternidade e do meu trabalho. Uhum. É, a gente chega cansado do trabalho, às vezes a cabeça não está muito boa ali, para você pegar firme, absorver tudo, só lendo. Então, o que, que eu fazia? Inicialmente, eu lia os PDFs, eu imprimia, porque é, eu prefiro marcar... É, riscar, eu aprendo assim, então eu imprimi os PDFs, lia, depois eu assistia às aulas e logo após as aulas já resolvia questões. É, todos os dias, na verdade, eu resolvia, resolvo questões, né? É, eu tenho uma meta, assim, de questões por dia para resolver. E algumas coisas que costumam cair mais, né? Uns é, prazos, por exemplo, conceitos, alguns autores... Eu colocava em post-its algumas coisas, algumas informações, na parede do meu quarto, no espelho do banheiro, e me ajudou bastante, né? inclusive. Você assim, e... a legislação? Sim, e então, a legislação, como eu não tinha muito tempo, como eu falei, o que, que eu fiz? Algumas leis, eu gravei áudios eu lendo e explicando, e quando eu ia para o trabalho, aqui eu, traba, eu vou para o trabalho a pé, eu ia ouvindo no fone as minhas gravações e também me ajudou bastante, deu certo. Tu respondeu? Fim... Quantas questões mais ou menos? Quantas questões tu respondia por dia? Você fala? No total, por dia e no total. Olha, até hoje no site que eu respondo as questões, né, tem o desempenho de todo o tempo. Tem umas 22 mil questões resolvidas assim. Tá vendo, gente? É, é esse o padrão que a gente espera no Psicologia Nova. É esse estilo aí. 20, 20, 20. mil para cima, 22 tá bom. Tá bom. Sim, sim. Caraca! É muita questão. É muita questão, eu nem acredito quando eu vejo aquele gráfico ali. Meu Deus! Não, não. Se você fosse recomeçar os seus estudos, o que, que você mudaria? Eu cuidaria do meu emocional mais, porque a minha ansiedade me prejudicou um pouco na realização da prova. Tem duas questões específicas que eu sei que eu errei. Eu sabia, mas eu errei porque eu estava muito ansiosa na prova. Eu estava trêmula, eu fiz a redação forçando a minha mão para não sair uma letra... Né, tremida e tudo, então ah. eu cuidaria do meu emocional. Porque eu vi na hora da prova o quanto que isso era importante. E eu já tinha ouvido sobre isso, né? De outras pessoas e tudo. Mas a gente tá, às vezes entra num neuroticismo de querer atingir hum. o máximo e não é legal isso. Eu faria terapia, eu faria yoga, eu faria meditação, outras coisas no meio também. Sim, sim, eu não fiz nada, assim, não fiz terapia, não fiz atividade física, fiquei só focada em estudo, fiquei bem ob obcecada né, com os estudos, eu acho que eu mudaria isso, porque eu não respeitei os meus limites, de certa forma. E quando a gente faz atividade física, a gente é, rende melhor no dia a dia, quando a gente descansa, também é importante. Rende muito mais do que você ficar numa obsessão de querer fazer tudo perfeito e atingir todas as metas todos os dias, né? Alimentação, quebrou tudo, perdeu toda a nutrição, como é que foi? A dieta, como é que estava? Então, assim, alimentação eu ainda consegui manter, né, de uma forma saudável, mas meu problema foi o café. Eu tomava uhum. muito café. <risos> e... É bom, mas o excesso não é legal. Mas a alimentação eu consegui, assim, tranquilamente. Não, não ganhou, sei lá, uma gastrite por conta do excesso de café? Ah, eu tenho essa gastrite por excesso de café, mas é difícil de largar. É, é difícil. É bem complicado, bem complicado. Bom, é, tu acha que tu vai ser chamada quando? Nossa, eu queria ser chamada amanhã, <risos> né? Oh. Mas... Eu não sei, eu estou com a expectativa de que não demore, de que não vai demorar. É, pelo que eu tenho conversado com o pessoal, era para ontem já, de isso ter acontecido, né? vocês serem chamados. Exatamente. Então, vamos lá, perguntas finais aqui, Mariana. É, tu, como é que você fazia para estudar os vídeos, para assistir aos vídeos, para ter o me melhor proveito dos vídeos? É, né, eu sempre, sempre assisti os vídeos depois que eu li os PDFs. E também, no, no site, a gente pode assistir três vezes né, os vídeos. Eu assisti uma primeira vez acompanhando o PDF, fazendo as anotações devidas, e com post-it do lado também, e algumas vezes eu aproveitei também as outras duas... Possibilidade de assistir, né? Que poderia. Até andando na rua mesmo, voltando ao trabalho, e vim ouvindo no fone, às vezes fazendo alguma coisa em casa, serviço de casa e tudo. Eu ia ouvindo, ouvindo, assistindo ali, <risos> fiz o melhor uso possível, assim, de cada tempinho que eu tinha, né? Boa, boa. Tu resolveu muita questão. Estudava nos horários de minutos, então caminho, um trânsito de um lugar para o outro, tal, sem estar dirigindo, obviamente. É estudou por algum livro, chegou a comprar algum livro que você pensou, pá, aqui, para outras matérias também, psicologia outras matérias? Não, não, não estudei por livro para esse concurso do tribunal, eu estudei só pelo material do, do curso de psicologia nova. Deu certo, ai, que orgulho, coisa boa. Minas. <risos> Mariana, que recado que você deixa para quem está nos assistindo? Para as mães solteiras, vamos focar nisso, para as mães solteiras. Eu deixo o recado de que é, a gente consegue, né, várias situações sociais e culturais e familiares que tentam fazer com que a gente desista, né, mas a gente consegue, porque mães passam por coisas que nenhum outro ser passa, então a gente já passou por coisas tão difíceis e passa por coisas tão complicadas que a gente consegue, né, é, e conseguimos sozinhas também. Então, cada vez que a gente vê uma pedra de tropeço, uma dificuldade, um obstáculo, um desafio, um problema, um conflito, pegar aquilo e transformar em uma coisa boa para você. Não, eu vou usar essa minha raiva, essa minha angústia para poder sair disso e conseguir alcançar o que, que eu quero. Porque eu posso. Né? A gente tem que se autoafirmar. Então, eu deixo esse recado, né? Não desiste, mesmo que tá triste, mesmo que tá com raiva, mesmo que tá mal emocionalmente, mas se recupera e vai atrás do que é seu, porque o que a gente pode fazer pela gente, ninguém vai fazer. Só depende da gente. Que força, hein? Meus parabéns, é. meus parabéns de verdade. Mariana, muito obrigado, muito obrigado mesmo de coração pela sua presença aqui. Manda Um grande abraço para sua filha também. Eu vou querer notícias sim. suas depois que você entrar no TJ Rio de Janeiro. Eu vou entrar em contato sim. com todo mundo daqui a mais alguns anos. Sim, eu vou dar notícias sim, você pode esperar. Um grande abraço para quem está nos assistindo também. Fiquem com Deus, estudem, façam a vida de vocês. Cada dia melhor e construam um caminho para vocês que realize, que dê um significado. Tchau, tchau, gente.